Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é Mariane Anjos e eu estou aqui para conversarmos sobre tendências de biquíni Que estão em alta em 2022 e continuarão em alta em 2023 Basta a temperatura subir um pouco que já vamos atrás de modelos de biquíni Seja para renovar o nosso guarda-roupa, montar looks praianos super estilosos Ou até mesmo para utilizar no dia a dia A moda praia é sempre cheia de tendências, mas também de clássicos como o biquíni curtininha E há quem prefira utilizar novas amarrações e modelagens. O legal do biquíni hoje é que ele dá mais sustentação e aumenta a autoestima da mulher. Não importa o estilo e nem o tipo do corpo. Há modelos para todos os tipos de gostos. Então, vou te ajudar a encontrar o um modelo ideal para o seu gosto e corpo. Ah, Antes de começarmos, deixe seu like! E se você é novo por aqui, se inscreva para não perder nenhum vídeo! Darum, darum, darum. Vamos começar a falar sobre os biquínis. E no final, eu vou falar sobre as cores e as estampas. Ah, esse nunca sai de moda. E eu estou falando do biquíni cortininha. O biquíni cortininha é uma das versões mais tradicionais do back to wear. Ele traz jovialidade, além de ser uma peça muito versátil, pois combina com vários modelos de calcinha, possibilitando dar vida a todas as composições de moda praia. A peça conta com modelagem de formato triangular, franzido no busto e alças finas. Por isso, é uma ótima opção para mulheres com seios com pouco volume. Sabe, aqueles seios pequenos. Pois ele não exige muita sustentação. Ele é perfeito para deixar aquela marquinha que toda mulher deseja no verão. Ah, Mari, eu tenho seios grandes. O que eu faço? O Pitch por biquíni maior do que o seu busto. Eu, por exemplo, faço isso, pois os meus seios não são pequenos. Assim, você se sentirá mais confortável e terá a marquinha que tanto deseja. Você conhece os biquínis Hot Pants? Hot Pants são aqueles biquínis com calcinha de cintura alta que volta em meia, voltam a ser tendências na moda praia. Basicamente, a peça faz ponte entre um short e uma calcinha. Serve especialmente para você que se sente desconfortável com a sua barriga. Até porque, com eles, você sempre estará pronta. Sabe, se você for num passeio à beira-mar, uma cachoeira ou até mesmo num barco, ele é muito útil. Eu vou te dar um exemplo meu. Um dia desses, eu fui no restaurante com meu marido a beira-mar. Eu fui vestida com meu hot pants, saí correndo feito uma louca e fui dar aquele mergulho. Lembra que eu te falei que ele é ótimo para aquelas que ficam desconfortáveis com a barriga? Porque eu bem sei que tem épocas que não queremos exibi-la, né? Por ele ser da altura do umbigo, ele deixa a mulher chique e arrumada ao mesmo tempo. O terceiro biquíni é o bojo estruturado. Ele faz uma cobertura total e proporciona ótima sustentação e laterais duplas acomodando confortavelmente os seios. O pit pelas alças largas e reguláveis para dar aquela sustentação. O biquíni de bolso estruturado pode ser utilizado com alças retas, estilo sutiã ou frente única, acompanhada com calcinhas que parecem shortinho. Tem gente que gosta de fazer uma variação entre ele e o hot paint. Sabe aquela parte de baixo que eu acabei de falar? Então, exatamente isso. Você pode fazer essa variação com hot paint e o bojo estruturado sem problema algum. A minha dica é, faça combinação entre cores e estampas que combinem entre si. Um clássico super estiloso é o biquíni ciganinha. Os biquínis ciganinha já estão guardados no coração das mulheres brasileiras. Ele é versátil, estiloso e muito moderno, trazendo um ar de estilo e exclusividade para quem utiliza ele na praia. Você pode optar em usar a sua ciganinha com ou sem bojo. A modelagem foi elaborada para atender ao corpo da mulher brasileira, garantindo conforto, modernidade e jovialidade. Pode ser utilizado com saída de praia ou até mesmo com uma saia em uma festa na piscina. Há mulheres que usam eles como camisetas, pois eles também têm um estilo maior e body. Agora vamos falar sobre as cores mais utilizadas nesse verão. Todos os modelos de biquínis que eu falei anteriormente têm as tendências em cores terrosas, que são marrons, alaranjados, metalizados ou nudes. As gringas amam muito essas cores. E graças a elas, as marcas estão vindo com tudo nessa estação. Me diga, você gosta ou não gosta dessa tendência? Não podemos deixar de lado as cores coringas que nunca saem de moda. Como por exemplo, o rosa, lavanda, preto, branco, vermelho e vinho. Agora que eu falei das cores, vamos lá para os detalhes? Fivelas nunca saem de moda. Os detalhes trançados também não. E dão um up na sua roupa de praia. Não importa se é biquíni, body ou maiô. As miçangas e crochês estão vindo com tudo no próximo verão. Ah, lembra das miçangas? Há quem ama utilizá-las também no biquíni. E elas estão voltando com tudo nesse verão. E por último, vamos falar de estampas. A estampa Vicky é a queridinha da vez. Fez muito sucesso nos anos 60 e hoje ressurgiu. As cores mais vistas são vermelho, azul e preto. É um estilo retrô muito elegante. Gente, temos também a estampa de animal print, que podem ser de tartaruga, onça, vaca, cobra e peixe. Para quem gosta com essas que eu citei, não tem erro. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado das tendências da moda do próximo verão. Se você quiser saber mais sobre o mundo da moda, comente aqui. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até um próximo vídeo.